Eu Gabriel Jordan, do ArrobaGarJRD recentemente eu mostrei essa paletinha de sombras aqui pra vocês no canal e essa paletinha chamou muita atenção de vocês, na verdade já tinha chamado a atenção desde o Instagram, quando eu tinha mostrado nos stories e eu tinha mostrado ela fechada ainda vários de vocês estavam pedindo pra eu mostrar ela aberta pra eu testar em vídeo e contar as minhas opiniões a respeito dessa paleta sendo ela a paleta de sombras Illuminate Beauty de My Life Cosméticos e como a ótima blogueira que eu sou, né já estou aqui com a minha pele pronta sem nada nos olhos, prontíssimo pra gente testar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 Bom, gente, sem enrolação mesmo, já vamos direto falar sobre essa paleta aqui. Assim como eu falei pra vocês, o nome dessa paleta é Illuminate Beauty. E estou aqui com todas as informações sobre esse produto no meu celular. Na descrição dos sites e lojas que vendem, diz o seguinte. A paleta de sombras Illuminate Beauty My Life contou com 18 sombras divididas entre acabamento mate e cintilante. Uma seleção incrível de cores atuais, lindas e super pigmentadas. Olha, já tá prometendo tudo, hein? Com a paleta de sombras Illuminate Beauty My Life, você vai estar preparada tanto para uma maquiagem básica, como para uma ocasião mais especial A paleta é super compacta e pode ser lavada Na necessaire do dia a dia O auge, né, gente Levada na necessaire do dia a dia Bom, essa premissa que eu acabei de ler pra vocês É a descrição que a gente encontra nas lojas online, né Aqui no produto em si, além da embalagem, né Do encarte e tal, nas informações aqui do verso A gente não encontra muitas outras premissas e promessas, né meninas Falando da embalagem, polêmica, né meninas Algumas pessoas comentaram que a embalagem parece um pouco Com a uma Paleta da Huda Beauty Vocês me avisaram sobre isso e eu fui olhar a paleta E eu vi que realmente parece, mas também não é igual Mas assim, né, se tratando de Huda Beauty realmente é tão errado, assim, alguém copiar as coisas delas, sendo que a maioria das coisas que a Roda Beauty lança já é cópia de outras marcas também. Mas esse é papo pra outro vídeo, né, gente? A embalagem é belíssima. Tem todo esse acabamento holográfico aqui, né? Ela é feita de papelão. Bem compacta, assim como eu gosto, né, gente? Pra 18 cores. Não tem a mínima necessidade de fazer uma paleta maior que essa. Gostei bastante do tamanho. Aqui dentro nós temos um espelho, né, gente? Um espelho muito bom, inclusive. Ela também tem imãs, que facilita na hora de fechar. Eu, sinceramente, amei essa embalagem. Todo esse sistema aqui, né? O que nos permite já passar pra história de cores. Essa aqui é a a história de cores da paletinha, tá gente, é uma paleta que me agrada bastante vocês sabem que eu amo paletas coloridas mas algo que eu fiquei na dúvida gente, olhando aqui na internet, é porque eu não sei se existem outras variações dessa paleta, ou se ela já havia sido lançada previamente de uma outra maneira, e aí eles atualizaram ela. Na internet eu encontro exatamente essa mesma paletinha aqui que eu tenho em mãos, que eu recebi da My Life mas eu também encontro uma outra variação gente, com cores diferentes não sei se vocês vão conseguir ó tá? Mas a ordem dos nomes das cores na embalagem é a mesma só que as cores são completamente diferentes gente, não sei o que rolou por aqui mas aqui atrás também não fala se tem nenhuma variação, né e nem qual seria essa, entretanto chega de falação e vamos logo testar essa paleta nos olhos, né gente que é o que importa. Vocês que são inscritos aqui do meu canal e já me seguem há um tempo sabem que em todas as resenhas de paletas de sombras eu sempre retoco o corretivo aqui da minha pálpebra porque eu não costumo selar ele e não sei Seria justo da minha parte, ligar a minha câmera vir aqui avaliar a performance de uma sombra, passando aqui em cima, né gente que nem eu falei no meu último vídeo, não adianta que ele passar uma sombra em cima de uma superfície não polida e esperar que fique bonito, porque não vai. Eu nem preciso repetir isso pra quem já me acompanha mas pra quem for novo por aqui, saiba que essa é a melhor forma de manter o controle de qualidade das resenhas, deixar todas as sombras sob as mesmas condições e dar uma chance justa pra todos os produtos, né gente? Vou abaixar um pouquinho da exposição da câmera pra vocês conseguirem ver melhor as sombras e a paleta também. Vou começar vindo nesse tom aqui chamado bold, né? Pelo menos na minha versão da paleta, esse bold é um amarelo. E eu vou começar já perigosa no amarelo, né, gente? Que é uma cor assim, que ela ou faz uma paleta ou então ela destrói uma paleta, né? Vou marcando esse bom amarelo aqui no canto interno e eu vou depositando primeiro pra ir construindo a cor e só depois eu venho sumando e tal fazendo todo aquele sistema que vocês já sabem. Vou seguir em direção logo na cor ao lado, que se chama bubble. Que é esse tom de laranjinha Ele é um equilíbrio perfeito entre um laranja bem vivo e um laranja lavado, sabe? Pra mim ele tá ali na categoria intermediária Olha só, né, meninas? Um bom fallout com a sombra laranja Com a amarela eu não tive muito esse problema, né? Mas vamos continuar Vou pegar um pouquinho da sombra Hang, que é esse vermelho Depositar aqui no canto externo E voltando nos respectivos pincéis que eu usei pra cada sombra Eu vou vir esfumando todas as bordinhas E vendo o que, que eu tô achando dessa paleta Deu uma esfumada básica aqui, tá? Vou usar um pincel leque pra tentar varrer esse fallout e implorar pra que não manche. Manchou, mas pelo menos manchou já no lugar onde eu vou passar a sombra, né? No meu caso, eu tive sorte. Vou aplicando as mesmas cores, porém agora na pálpebra inferior. Não sei se eu tô amando como é que essa sombra tá ficando não, gente. Sendo bem honesto com vocês. Eu tô achando as sombras vermelha e laranja ok. Mas a amarela, não sei se eu tô amando muito o desempenho não. Vou tentar dar o zoom máximo aqui e abaixar um pouco a exposição. Não sei se vocês vão conferir aqui, que aqui meio que não tá pigmentando e tá deixando um subtom um pouco esquisito na minha pele. Enfim. Vou vir num pincel limpo só esfumando essa área externa da sombra que eu tô construindo. Vou vindo um pouquinho dessa sombra wine, que é essa sombrinha dourada, que eu não sei porque que tem esse nome, se é dourada. É. Vou até aplicar um pouquinho de bruma, tá? Que essa sombra aqui, ela é metálica. E eu vou tentar iluminar o arco da minha sobrancelha. Eu vou adicionar a máscara de cílios, cílios postiços, delineador e todos esses detalhes a mais. Fora das câmeras nesse olho aqui, já já eu volto pra gente construir esse outro. Que esse outro aqui vai ser todo diferente, por isso que eu nem toquei nele ainda. Bom, gente, tenho aqui o meu primeiro olho finalizado, né? Vou explicar pra vocês extremamente rápido o que, que eu fiz nesse olho aqui, né? Depois das sombras que eu terminei de gravar. Eu cortei o cut crease usando o mesmo corretivo que eu já tinha aplicado anteriormente no meu rosto apliquei um pouquinho de iluminador, né, só pra selar o corretivo e coloquei um pouquinho de glitter champanhe da paleta de Bruna Tavares eu apliquei a caneta delineadora Touch Me de Miss Lari nos meus olhos apliquei a máscara de cílios Supreme Oil de Avon, apliquei o lápis de olho preto da linha Natura Faces, finada Natura Faces, né gente, eu acho que esse lápis aqui deve ter ido pra linha Natura 1, eu não sei, esse aqui eu acabei de abrir mas é porque eu já tinha de estoque. e apliquei o Cílios custícios 5D da linha da Sabrina Sato, na variação zero. Enfim, gente, agora que o olho tá finalizado, eu tô bastante satisfeito com o resultado, mas avaliando apenas a performance dessas sombras aqui, né? Eu senti falta de um tom champanhe metálico, eu poderia ter economizado meu tempo, e eu não precisaria ter usado o glitter de outra marca. Até o momento, a sombra que eu mais gostei foi a laranja, apesar dela ter sido a que mais deu fallout. Fallout pra mim não é um problema se não manchar não. a minha pele, né, gente? Manchando a minha pele já é um problema mais sério, vocês sabem. Mas no geral... Geral, não senti que manchou muito, né? pelo menos na minha experiência, manchou exatamente no lugar onde eu já ia esfumar na linha inferior, então não foi o maior problema pra mim. A sombra amarela, ela não me impressionou muito, eu tinha a expectativa de que esse amarelo ele fosse um pouco mais vivo e ele não se destacou tanto assim no meu olho. Eu senti que quando eu fui esfumando, às vezes ele ia abrindo, deixando um subtom um pouco esverdeado. E a sombra vermelha, ela teve uma performance ok. No início eu tava tendo um pouco de dificuldade pra fazer com que a sombra aderisse, mas no geral, eu insisti, fui esfumando, esfumando. e a sombra ficou bem bonita, e eu tô bem satisfeito com como essa transição aqui do vermelho ficou, e eu não usei nenhuma outra sombra. Só peguei um pincel limpo e fui esfumando o vermelho que eu já tinha aplicado anteriormente. Vou me dirigir até essa sombra chamada Drama. Mais uma vez, é aquele verdão bem chroma aqui, né gente? E eu vou focar em aplicar no cantinho interno, tá certo? Assim como eu fiz com o amarelo no olho anterior. Gente, esse verde tá pigmentando muito fácil. Pelo menos até agora, não sei quando esfumar, né? Vou me dirigir a sombra Love Bite. Olha, a sombra azul deu um leve fallout. Bem longe do fallout agressivo que a sombra laranja deu no outro olho. E muita gente me pergunta, ai ah, Jordan, mas por que que antes das resenhas você não deixa uma caminha de pó aqui embaixo? Gente, porque eu quero saber se vai avançar ou não, né? Uma resenha, tenho que mostrar pra vocês aqui o que que aconteceria. Eu vou passar pra sombra Daydream, que é esse tom de roxinho. Vou concentrar ela bastante aqui no canto interno. E olha só, gente, a sombra roxa tá acontecendo a mesma coisa da verde. Ela tá pigmentando de forma uniforme muito rápida. Nesse olho em particular eu tive um pouquinho mais de dificuldade com essa sombra azul. Eu gostaria que ela fosse um pouquinho mais acesa também. Volto a Aquele esquema, né, meninas, de ir esfumando. Eu espero que esse verdão aqui esfume, porque se não esfumar eu tô lascada, né? Música Sabe o que, que me deu vontade de fazer agora? Adicionar mais um cor. A minha ideia era fazer um olho só com três cores, né, em cada um. Mas eu vou fazer com quatro. Eu vou pegar esse Classic aqui, que é esse tom de rosa, que eu tava bem curioso pra usar desde o início. E eu vou esfumar ele aqui no final do meu olho, né, gente? No final do roxo. E aí pra não ficar em discrepância essa cor é mais aqui desse lado, eu vou vir nessa corzinha da ponta chamada Sign fazendo um esfumado assim, mais esboaçado, igual eu fiz lá do outro lado Olha, eu acho que deu uma continuidade excelente. Já veio mesclando aqui também no blush que eu apliquei nas têmporas. Vou fazer o mesmo processo, porém, só com essas três cores, né, gente? O verde, o azul e o roxo na linha d'água. Na linha d'água não, na pálpebra inferior. Eu não tô muito feliz com como esse verde tá aqui, gente. Ele pigmentou bonito na hora de pressionar, mas eu não sei se o subtom que ele esfumou ficou legal. Enfim, vou fazer o mesmo processo que eu fiz nesse olho aqui fora das câmeras, usando literalmente os mesmos produtos e as mesmas técnicas you <laughs> Bom gente, finalizei a maquiagem Eu sei que vão perguntar, né? Então vou logo falar aqui qual foi o batom que eu usei Eu usei o um batom líquido no tom 4 Chamado Require Color Que também é da My Life Inclusive eu adoro essa fórmula de batom deles E por cima eu apliquei um glossinho Da RK By Kiss Que é o Jelly Lips Que vocês sabem que eu gosto bastante E eu vivo usando esse gloss Mas enfim, pra gente não perder tempo Eu vou falar sobre a minha experiência com os tons desse lado aqui né? Já que desse lado aqui eu dei a minha opinião Eu tenho algumas coisas a falar a sombra Love Bite Azul eu senti falta de um azul mais claro nessa paleta que fosse mate, essa paleta tem tons de azul belíssimos como por exemplo o tom Smoke It, que é esse aqui ansioso pra usar ele em uma outra oportunidade no entanto eu precisava de um tom mate a sombra Love Bite ela ficou bonita no meu olho depois que eu finalizei ele né? mas enquanto eu tava aplicando eu tava achando a cor um pouco escura, eu acho que o que salvou foi o tom roxo que eu usei lá na frente, né? que é o Daydream que dos tons que eu usei desse lado foi o que eu não tive nenhum problema, essa sombra roxa, ela pigmentou muito fácil, ela esfumou pra uma cor muito bonita, ela abria pra um tom muito bonito e eu acho que a sombra Classic, que foi esse rosinho que eu usei só um pouquinho, assim como o Sign, eu tive as mesmas considerações das duas, ambas complementaram bastante as sombras que eu já havia usado anteriormente, mas eu posso afirmar que o Classic ele pigmenta mais, acho que até por conta da própria intensidade da cor. No geral, eu estou satisfeito com essa paleta, apesar de ter tido algumas dificuldades e contratempos fazendo essa maquiagem, eu consegui trazer a minha visão que tava dentro da minha cabeça à tona, né? Quanto à pigmentação realmente todas as sombras que eu testei são muito pigmentadas, nenhuma deixou a desejar nesse aspecto. Eu acho que o que algumas poderiam melhorar um pouquinho seria talvez na facilidade de esfumar, mas não é nada impossível eu recebi uma outra paleta da My Life juntamente com essa, que já tem alguns vídeos aqui no canal que eu usei ela e até o momento eu não tive nenhuma dificuldade basicamente com essa paleta aqui, nem de pigmentação que eu também não tive nessa paleta mas também não tive dificuldade pra esfumar. Essa aqui foi levemente mais trabalhosa, mas, sinceramente, eu tô muito satisfeito com o resultado final. Eu vou fazer os swatches de algumas das cores, principalmente as metálicas, que eu não usei tanto. Começando pelo tom Secret, que é esse roxinho aqui da ponta, olha só. Tô muito interessado nesse tom Ganka, que ele tem uns brilhos azuis pelo meio de uma base mais verde. Muito bonito. Também quero fazer swatch do tom Smoked, né? Que é o azul que eu falei pra vocês anteriormente. Um pouquinho chunk mas muito bonito também. E pra finalizar, vou fazer swatch das cores Drive e Vampe. Então estão aqui os swatches, eu acho que essa cor ganka aqui é a mais bonita da paleta. Infelizmente eu nem cheguei a usar hoje porque eu queria testar o máximo de sombras possível e escolhi fazer um olho mais arco-íris. Não cheguei a falar o preço, né, gente? Eu não sei se a marca tem um site oficial, uma loja oficial, se eles tiverem eu não encontrei na internet. E como eu recebi, eu não paguei por essa paleta, eu vou falar os preços que eu tô encontrando aqui. Em lojas específicas de maquiagem eu tô achando por R$40,90 por exemplo, na Maquiadoro. Achei de 42 na mais vaidosa, mas também tô vendo preços mais baixos, como R$40,00 no Mercado Livre e R$25,40 no Shopee, gente. Nunca comprei nada na Shopee, mas enfim... Eu acho que ela é extremamente bem construída. Ela tem uma impressão de alta qualidade. Ela é uma paleta muito bonita. Eu sei que nem todo mundo se importa com a embalagem de produto, mas é algo que eu me importo e que eu acho relevante trazer nas minhas resenhas, porque é algo que muita gente se importa. Não parece aquelas paletas molengas, sabe? De papelão. Essa aqui, ela é bem ela é bem construída, bem sólida e gente, novamente tocando no assunto sobre a embalagem ser é muito semelhante à de outra marca, que no caso é a Huda Beauty daquela paleta da coleção de Mercúrio Retrógrado, a gente tem uma questão de dois pesos e duas medidas nesse aspecto né? não acho muito interessante quando uma marca faz um produto muito parecido com o outro né? nesse caso a embalagem, porque por dentro as paletas não tem absolutamente nada a ver é uma história de coisas completamente diferente e também tem o fato de a própria marca da Huda Beauty já ter se envolvido em algum umas vezes, né, no plural mesmo, em escândalos de ter copiado o conceito de outras marcas, seja pra photoshoots, embalagens de produtos também, exatamente o mesmo caso de agora. E eu não tô falando só da My Life, várias outras marcas já copiaram embalagens da Ruda Beauty, a Ruby Rose já fez isso, se eu não me engano a Jasmine também já fez, enfim, gente, várias marcas. Então eu queria saber, gente, o que vocês acham nessa história e se tratando da Ruda Beauty, ser uma marca que já copiou coisa dos outros também? Vocês se incomodam? Vocês se importam? Deixa isso opinião que eu quero saber. Eu acho que essas 18 sombras são muito versáteis, eu não testei todas, assim como vocês viram, né, mas eu tentei testar a maior parte, fazer o swatch da maior parte que eu consegui também. E na minha opinião, essa história de cores aqui é bem bonita, eu não achei a outra lá que eu falei pra vocês, né, eu, eu disse no início do vídeo que eu achei duas variações dessa paleta na internet, a outra eu não achei tão bonita e tão interessante, confesso, mas essa aqui eu achei super colorida, eu achei muito bonita, e eu acho que pra quem gosta de make colorida, vai fazer um bom uso ou pra quem tiver curioso, talvez seja uma experiência interessante. Então é isso, gente! Essa foi a minha resenha e essas foram as minhas opiniões a respeito da paleta Illuminate Beauty de My Life Cosmetics. My Life Cosmeticoso, eu sempre falo isso errado. É se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Se você já testou essa paleta, comenta aí embaixo Quais foram as suas experiências Se você gostou muito dela Se você gostou de algumas coisas e de outras não assim como eu Se você não gostou de nada dessa paleta, também comenta aí embaixo Que eu quero ler tudo o que vocês têm a falar E eu tenho certeza que quem estiver assistindo esse vídeo Também vai achar o seu comentário importante por isso, deixa ele aí embaixo. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, você tá perdendo seu tempo, corre pra me seguir em arroba no Instagram, no Twitter e no TikTok. No Instagram sempre tem fotos, vídeos, tem stories novos. No TikTok tem vários vídeos e conteúdos incríveis que nem sempre chegam aqui no canal ou então lá no Insta. Por isso que é importante você me seguir nas três plataformas. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Sério, gente, compartilhar os vídeos aqui do canal ajuda muito o meu trabalho. Vocês não fazem ideia do quanto eu fico feliz. Quando vocês mandam os links para os amigos de vocês, Mandando no WhatsApp, mandando no grupo. Isso é muito, muito, muito importante, gente. Então, se vocês puderem compartilhar o link do vídeo e mandar para outras pessoas, eu agradeço bastante. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. See you.